Bom dia pessoal! No último vídeo a gente mostrou como monetizava o canal. Agora a gente vai mostrar se você já tem as 4 mil horas para começar a receber os anúncios. Clica bem aqui e vem aqui em estatísticas. Aqui mostra, mas é nos últimos 28 dias tem que ser nos últimos 12 meses. Então, a gente clica aqui e vai para 365 dias. Mostrou aqui. Temos isso aqui. Agora, vamos transformar em minutos. A gente sabe que cada hora é 60 minutos. Então, se a gente multiplicar 4 vezes 60, vai dar 240. Então, precisamos de 240 mil minutos para caracterizar as 4 mil horas. Então, pessoal... Vamos fazer a conta. Pronto. A gente espera ter ajudado vocês. E para saber os inscritos, aparece no canal. Então, mil inscritos e quatro mil horas. Se você já monetizou seu canal, como a gente ensinou, você vai começar a receber os anúncios. Então, é isso, pessoal. A gente espera ter ajudado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.